Tá difícil vender serviços, né? Os clientes trabalhando em home office, ninguém atende muito o telefone, não dá pra gente fazer aquela apresentação presencial. E aí, como é que eu prospecto? Como é que eu mando uma proposta? Como é que eu fujo da guerra de preços daqueles clientes que estão querendo comprar? Como é que eu diferencio a minha marca, o meu serviço? Tudo isso eu vou lhe ensinar no curso Como Vender Serviços. É, vai ser nesta quinta-feira. 4 horas de duração online, ao vivo comigo, com somente 20 participantes. E mais um ano de mentoria para você desenvolver a sua habilidade em vender serviço. Clique no link, não fique de fora e eu te vejo no curso.